Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando. E aí, tudo bem com vocês? É... Hoje, eu tô... Hoje é o meu vigésimo vídeo é, sobre é, ranqueamento de vídeos. E se você ainda não assistiu aos outros vídeos, vou deixar aqui em cima ou aqui em cima é, os cards dos vídeos anteriores, tá? E se você já acompanha ou já assistiu pelo menos um ou dois vídeos é, Eu quero te falar que somente com esses vídeos aqui Eu ainda tenho mais outros vídeos que eu tenho que falar sobre ranqueamento é, Mas é, tenho somente com esses vídeos aqui Se você fizer todo o passo a passo daquilo que eu venho mostrando Nesses 20 vídeos e não é curso, tá? Não é curso é, você já consegue vender viu e um pouquinho de calma e paciência você já consegue vender e então eu quero aí pedir se você ainda não é inscrito que você possa se inscrever compartilhar aí com seus amigos e lógico como você vai gostar desse vídeo é, que você possa dar o seu like lembrando o curso de ranqueamento de vídeos o pulo do gato tem muita estratégia que eu estou usando aqui ó nessa série de vídeos tá e muita estratégia e muitas ferramentas também que o Erivelto mostra é, para ranquear vídeos, tá bom? e com certeza é um curso que vale muito a pena o link vai estar aqui ó, na descrição deste vídeo e hoje eu estou fazendo aqui a, a minha caminhada e resolvi parar aqui para fazer esse vídeo, tá? É, porque há dois elementos aqui que são importantes para mim primeiro é a luz tá? e segundo é o ambiente né? Isso são coisas importantíssimas para o seu vídeo E, e o YouTube ele sabe reconhecer isso, tá? É, não pense você que o YouTube não sabe reconhecer essas coisas Porque o robô ele sabe reconhecer essas coisas E uma co outra coisa que, elas, que ele sabe reconhecer E que é um fator importantíssimo para ranquear os seus vídeos é, é o fato do conteúdo, tá? Não pense você que o robô não sabe qual é o seu conteúdo Porque ele sabe é, Então é muito importante você fazer um conteúdo bacana né? Se você for falar é, sobre algum... É, como autoridade Autoridade que eu digo você saber sobre algum assunto é, Relacionado àquilo que você está falando no vídeo é, Então faça um conteúdo legal que ajude as pessoas que dedicas é que é, ajude realmente tá e que tenha algo de especial no seu conteúdo e segundo se você for falar sobre review de produtos que é uma coisa bem legal de se fazer é procure fazer com qualidade né procure fazer evite colocar fotos do produto é, ou é, ser incisivo no produto fale apenas sobre características e, e como que você pode adquirir aquele produto né? no caso de produtos físicos mas produtos digitais também funciona bem então é, a coisa que o, que o que o youtube percebe então, é, é, é o conteúdo do seu vídeo tá? o conteúdo ele tem que ser importante tem que ser é, instrutivo né? E tem que ser agregador de valor, né? E o YouTube sabe disso: tá? O, o, o conteúdo ele é muito importante. E sendo um conteúdo legal, mais pessoas vão ver o seu vídeo e você vai ter mais visualizações naturalmente, tá? Então é assim que se ranqueia o vídeo. Pegue todos os outros vídeos, tá? É, vou deixar no card aqui. E assista eles numa, na, na mesma sequência Eu Tenho certeza que somente com esses vídeos aqui você já consegue vender, tá? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo é, Se você gostou dá seu like, inscreva-se, compartilhe E não se esqueça o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto O pulo do gato, link é na descrição Beleza? É isso aí, muito obrigado e até mais